paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem já aí. Hoje, a lição número um de nosso no, da nossa nova revista, Beteu Manical, a Igreja e o Espírito Santo. Excelente revista, excelente lição, né? É muito linda essa matéria, falar sobre o Espírito Santo, a Igreja e o Espírito Santo. E a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais, ok? Muito bem, para você que está aqui a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor de teologia, bacharel em teologia, meia em teologia, sou master trainer em PNL e também nós, é, fazemos vários cursos né, de oratória, oratória profissional e também... É, cursos para professores de escola bíblica dominical e outros cursos, ok? Bom, vamos aqui na nossa lição, né? Assim, ah, lembro você, se você quiser, se você quiser baixar esses slides para você, tá? Usar na EBD, né? então você pode mandar uma mensagem no meu número que está aí embaixo do vídeo e assim você vai fazer uma escola bíblica muito bonita, bem atraente, nosso objetivo é alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, ok? Muito bem, vamos aqui então na nossa lição já, na lição número 1, um, a raiz do pentecostalismo no Brasil, nos texto aulas tem Mateus 28, 19, que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O verdade aplicada diz que até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. Temos três objetivos, mostrar a relevância do pentecostalismo na igreja, apresentar a origem do movimento pentecostal e falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. É, o texto de referência está em João 14, versículos 16 ao 18 e depois o 26. Por favor, lê aí, tá? você em casa e eu já vou nos comentários. Então vamos aqui. É, nós já falamos do texto, então, aqui, e a introdução diz assim, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, entende a relevância de estudar o subpentecostalismo. Assim, veremos neste trimestre assuntos que reúnem temáticas da doutrina pentecostal em toda a sua plenitude. Primeiro tópico, o pentecostalismo, segundo, o termo pentecostalismo, depois, o movimento pentecostal e o verdadeiro pentecostalismo. Vamos lá? A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais, conforme a experiência cristã primitiva do dia do Pentecostes de Atos 2, registrado lá, no relato da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Então, meus amados irmãos, aqui nesse primeiro tópico vamos perceber isso, tá? Que o pentecostalismo tem essa marca registrada, né? Batismo com o Espírito Santo, com evidência de, inicial de falar em outras línguas. Tá? Isso aí faz parte né, do movimento pentecostal. Tá? Nós vamos ver aqui quando começou isso. O termo, a palavrinha pentecostalismo, tem na raiz, na palavra pentecostes, que era a segunda entre as três principais festas, de Israel, que ocorria 50 dias a seguir a Páscoa. Então, tinha Páscoa, contava 50 dias, aí vinha o Pentecoste. Então, foi nesse dia, tá, durante a festa de Pentecoste, 50 dias, após a Páscoa, que mais ou menos 20, 120 discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, e foram cheios do Espírito Santo e co começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Tá? Então, como foi esse dia, tá, na festa do Pentecostes, que acontece esse revestimento, esse derramamento do Espírito Santo, tá? aí se associou né, a palavra Pentecoste, ao movimento pentecostalismo, porque nesse dia o Espírito Santo veio revestir os discípulos onde eles falam em línguas estranhas, ok? O movimento pentecostal, entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que apareceram ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. As Assembleias de Deus no Brasil surgiram, as Assembleias de Deus no Brasil surgiram, tendo como base os princípios do pentecostalismo, para pregoar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então, o pentecostalismo em si tá, não é o nome de uma igreja, é o pentecostalismo é o movimento, tá movimento pentecostal porque ele vai é, na história vai sempre estar presente tá mesmo que no século vinte né ele aflora-se para esses período novo esse século novo tá em assim, toda história você pode procurar em toda história tem o pentecostalismo inclusive Alguns biógrafos né, de Martinho Lutero dizem que Martinho Lutero ele falava em línguas e profetizava. Tá? Então, o movimento pentecostal sempre presente, mas tem um avivamento muito forte no início do século XX e as Assembleias de Deus do Brasil surgem com base nesses princípios do pentecostalismo. A Bíblia constrói uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Tá? Nós, pentecostais, somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiências com a manifestação do Espírito Santo. Assim, presenciamos essas manifestações através dos seus dons e amostras como a glossolália, as profecias, as curas divinas e as diferentes operações de maravilhas. Tá? Então, para nós, tá, o pentecostalismo verdadeiro né, não é simplesmente um movimento emocional, Tá? Não, é um fruto de relacionamento com a manifestação do Espírito Santo. Então, quando um pentecostal, né, o verdadeiro pentecostal, tem um relacionamento com o Espírito Santo, aí manifesta seus dons, tá? as línguas estranhas, né, a que é a Grosolália, as profecias, as curas divinas. Meu Deus, eu já vi muita cura divina, né? Sou muito feliz né, por causa disso. Desde 1987, servimos ao Senhor na Assembleia de Deus Madureira, e graças a Deus sempre fui da Madureira, né? E já vi muitas vezes os dons de maravilhas, milagres, profecias, curas acontecendo, né? Em nosso ministério, principalmente no campo missionário, né? Quando estivemos lá, 19 anos e meio, vimos muita libertação de pessoas, libertação de demônios, curas, já vimos cegos enxergando, mudos falando, pessoas que tinham problemas, que estavam internados há mais de 37 anos em manicômios, serem curadas plenamente, né? Então é muito bonito a ação do Espírito Santo, tá, quando manifesta essas curas né, e maravilhas. O movimento pentecostal, né? Deus enviou suecos, Daniel Berg e ao Brasil. O movimento pentecostal nos Estados Unidos, sua influência no Brasil, e o movimento pentecostal em solo brasileiro. Essa imagem é da Rua Zusa, tá? É a esquina da Rua Zusa, né? onde o movimento pentecostal ele se tornou bem conhecido, tá? Não é só a única igreja da Rua Azusa, tá? Tem várias igrejas, né? Mas essa igreja, onde William Seymour era o pastor, ela se tornou mais celebremente conhecida, né? Que é o movimento apostólico da fé, tá? Então, esse movimento pentecostal, o movimento Pentecostal ocorrido no início do século XX, na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906, foi relevante a gente que difundiu a chama do Espírito Santo pelo mundo, assim como na Igreja Primitiva. É, meus amados irmãos e irmãs, é muito importante entender aqui, nesse ponto, que esse movimento pentecostal vai nascer dentro do seminário teológico. Tá no seu tempo aqui é resumido, tá mais só para deixar claro, registrado para você, que o movimento pentecostal nasce fruto né, no século 20 falando, tá? O movimento nasce fruto de um movi de um movimento num, numa escola teológica onde fazem pesquisas no texto bíblico e na história sobre a ação do Espírito Santo e fruto dessa pesquisa teológica uma pesquisa racional, científica, que eles fazem, tá? o, os irmãos dessa escola teológica, e aí eles percebem que a palavra de Deus realmente, e a história, prova que o movimento pentecostal é para os nossos dias. E aí eles oram e Jesus batiza com o Espírito Santo. Tá? Então, nós não somos um movimento baseado na emoção, mas sim Fundamentados na palavra de Deus, tá? Isso quero deixar bem claro para vocês. Nessa igreja, cada um que se convertia transformava-se em missionário, levando a chama pentecostal para outras cidades e nações, assim como ocorrido no Brasil, tá? Então, o movimento pentecostal se caracterizou muito por isso. Porque as pessoas que são pentecostais né, têm sede, têm vontade assim, de falar de Jesus, de transmitir, de comunicar, compartilhar. É né? isso que estamos fazendo nesse canal. Tá? Eu, sou, eu fui missionário no campo, missionário, vivi né, por mais de 19 anos e meio e servi em tempo integral por mais de 26 anos na igreja. Né? E a gente está assim fazendo esse trabalho, compartilhando também com você, fazendo missões. Então já aproveita, compartilha né, essa, essa videoaula para mais pessoas possíveis, aí deixa seu likes, ok? Deus envia os suecos Daniel Berg e Gunão Windring ao Brasil. Dois homens cheios do Espírito Santo. Tá? A história mostra que os missionários suecos, Daniel Berg, o Nau chegaram ao solo brasileiro após receberem a palavra profética enquanto estava nos Estados Unidos, de que deveria ir ao Paraná. Né? Como é lindo, né? O Espírito Santo usa uma pessoa, tá? Para falar com esses dois jovens que eram solteiros na época, para que eles viessem a um lugar chamado Pará. Só que eles não conheciam Pará, não sabiam onde que tinha esse lugar, se havia essa cidade. Eles procuram no mapa tá? e encontram Pará aqui no Brasil. Tá? E assim, por uma ação sobrenatural, vem nascer a Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. O movimento pentecostal nos Estados Unidos e sua influência. Os numerosos estudos feitos sobre o tema corroboram que a história das Assembleias de Deus no Brasil está conectada com o movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos e de lá se adastrou pelo mundo, chegando no Brasil, no estado do Pará. Né? Então... É esses homens de Deus, tá? Quando foram cheios do Espírito Santo, vieram aqui para o Brasil, aí fazendo uma extensão desse movimento pentecostal nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né? Há mais de 100 anos que o movimento pentecostal se instalou em solo brasileiro e tem a Assembleia de Deus de Madureira como uma das principais representantes no Brasil e no mundo. Temos certeza. Que o Espírito Santo foi derramado sobre esse ministério para impulsioná-lo, né? encorajá-lo, guiá-lo e capacitá-lo no exercício da pregação do Evangelho. Né? Então, nesses 100 anos de movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, de forma geral, né, que hoje tem várias convenções, né, ela chegou. Se você ver o IBG, tá, o movimento pentecostal das Assembleias de Deus, de forma geral, de todas as assembleias, chegou a modificar o quadro do IBG, tá, fazendo que o próprio IBG criasse um quadro separado para o movimento pentecostal. Antes disso, havia uma. uma Uh, um quadro geral, né, os cristãos protestantes. Quando o movimento pentecostal cresce, cresce assustadoramente, né, então o IBGE se vê que divide entre os protestantes e o movimento pentecostal, ok? A trajetória do pentecostalismo no Brasil, o movimento pentecostal no Brasil, o início do ensino pentecostal no Brasil e o pentecostalismo hoje no Brasil. O movimento pentecostal no Brasil só foi possível pela ação direta do Espírito Santo na vida de Gunnar Wingren e Daniel Berg. O começo desta grande obra não foi fácil, contudo, a entrega destes ofereceram colher frutos muito proeminentes, contando hoje com milhões de fiéis. Meus amados irmãos, se vocês tiverem curiosidade de ler a história, né, do movimento pentecostal no Brasil vocês vão descobrir que realmente esses jovens tá foram chamados por Deus porque eles não mediram tá esforço não viram limitações nem em questão intelectual eu quero dizer na língua né, porque eles são suecos estavam nos Estados Unidos e veem para o Brasil né onde não fala o idioma Tá? Então, são jovens determinados a fazer aquilo que o Espírito Santo está direcionando. As Assembleias de Deus, então, no Brasil, se alarga no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. Por quê? Porque quando o movimento pentecostal chega aqui, tá? os centros das cidades né? Eles serão dominados por uma certa uh, denominação né? e ficando assim, né? mais os, os momentos, os locais das, das periferias onde os pentecostés começam a trabalhar. Daniel Berg e Gunnar Wingri enfrentam muitos problemas com obstáculos no idioma, os riscos das florestas, os males tropicais, as perseguições, além das penúrias que eles sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. Olha só. Então, esses jovens vêm aqui no Brasil, lá dos Estados Unidos, sem ajuda de ninguém. Tá? Chega a história a nos mostrar que teve algum momento que eles chegaram a dormir numa praça porque não tinha onde ficar. Enquanto um trabalhava, o outro estudava o idioma né, português e à noite eles faziam essa troca de informação. Né? Então, o, um deles ensinava o português para o outro. Tá? Assim, eles conseguem fazer... A sua missão. Eu acho muito bonito isso, porque quando você percebe o teu chamado, nada te impede. Não existe tempo ruim, não, não existe falta de dinheiro, não existe falta de nenhum recurso, porque você faz a coisa acontecer, porque você sabe que é o teu ministério. O início do, do ensino pentecostal no Brasil. Gunnar tá? eu coloquei aqui uma observação. Tá? Ele vem aqui no Brasil com formação teológica tá? Eu quero deixar bem claro isso Porque algumas pessoas têm uma ideia né, De que o Pentecostal né, eles, é só movimento né, Só emoção, não é O movimento Pentecostal nasceu dentro de uma escola teológica E os fundadores aqui no Brasil O Nau Vingri, tá tem formação teológica, tá? Isso é importantíssimo, tá? Porque nós temos fundamentos bíblicos, né? Em seus ensinamentos no Brasil fazia questão de deixar evidente a sua preocupação com o ensino teológico, dando ênfase ao movimento pentecostal, considerando toda a importância do Espírito Santo, vingre em suas exposições, é, da palavra fazia questão de destacar as doutrinas pentecostais, tá? Então, como o nosso foco com o pentecostal foi é, deixar claro que o Espírito Santo está ativo ainda hoje, que os dons e as, os dons do Espírito Santo são para hoje, né? Então esse foi o foco, tá? De Goulvingreen, tá? Nas suas ministrações e atualmente a Assembleia de Deus no Brasil tem uma representação social significativa em cada canto do país, né? Isso é bonito, né? Estatisticamente, é, dizem que somente o Correio, né? Chega a estar de igual para igual com as Assembleias de Deus, né? Porque a Assembleia de Deus tem em todo lugar, nos povoados mais pequenos, né? A Assembleia de Deus entra, tá? Mesmo passando por muitos infortúnios nada conseguiu parar as igrejas, as Assembleias de Deus no Brasil, ou se as portas do inferno não prevaleceram, tá? é, sendo hoje reconhecida como a maior denominação protestante do país. O movimento se consolidou no Brasil com o desenvolvimento da Escola Bíblica Dominical. Parabéns a você que está sendo participante desse movimento, porque você está contribuindo quando você dá seu like nesse vídeo, quando você compartilha, está compartilhando o crescimento, você está fazendo parte desse crescimento do movimento pentecostal. Eu sou muito feliz porque quando eu vejo quando diz aqui que existe uma representação em cada canto do país, né? eu lembro em 1991, quando eu fui né, para o campo missionário, para uma cidade né, do sertão nordestino, a quatro horas interior da capital Recife, né, onde ainda não tinha nenhuma igreja evangélica, né? onde nós plantamos essa igreja, né? e graças a Deus, hoje tem mais de dez igrejas, nessa cidade, né? Somos muito felizes pela cidade de Brejinho, Pernambuco, quando nós estivemos lá, né? Por algum tempo, né? Na verdade, em toda a região do Vale do Pajeú, tá? Então, Assembleia de Deus é uma igreja que nasce assim, né? Nasce com a direção do Espírito Santo, nasce com a unção do Espírito Santo e tem conseguido crescer até hoje. Bom, meus amados, mostramos a relevância do Pentecostalismo na igreja, Apresentamos a origem do movimento do movimento Pentecostes né? e falamos sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. Deus vos abençoe, meus amados, as irmãs, os irmãos. Deus os abençoe e parabéns por você estar fazendo parte desse movimento na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e descer para vocês que tenha uma boa Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor Jesus.